Tenho orgulho. Orgulho de combater o desgoverno desse presidente. Orgulho de defender o SUS e a vacina. Orgulho em garantir os direitos humanos. Orgulho de propor a renda básica, familiar e tarifa zero no transporte. Orgulho de ser o primeiro deputado gay eleito no DF. Eu sou o Fábio Félix, o distrital que luta pelo seu direito de ser você. Vote 50123. Essa luta continua.